Direito com direito. Primeiro a gente vai colocar o direito aqui. O ser primeiro, né? Depois o nosso tecido principal. O meu é jeans. O de vocês pode ser coulinho. Pode ser feltro também, tá? Vocês pode fazer com feltro. Avesso. Avesso aqui. Ajeita bem. Ok?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 Passado a costura de segurança, vamos prespontar essa aba, né? Vamos passar um presse ponto. Passamos a costura de segurança, vamos fazer o nosso filete aqui já também.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 assim. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Essa outra aqui. Mesma coisa. Nossa chapéu tá quase pronto. Olha só que bonitinho tá ficando.